O som clássico! E hey, aí, hey, amigos da Elite Clássicos! Tudo beleza? Eu sou isso, estou de volta na área com Mega Man Legends 2, olha só! Vamos dar uma resumida aqui de onde paramos. Aqui estamos na nave do Bloucher, né? Vamos ser um escavador... E vamos estar explorando aqui algumas, algumas coisinhas aqui, porque... Às vezes tem coisinha escondida nessas plantas e tal. Eu não sei exatamente onde tem, mas eu vou dar uma, uma olhada aqui geral. Ó. Vamos lá. Ah, deixa eu ver. Aqui tem um bichinho se mexendo na base da planta. Acho que não é nada de interessante pra gente Ah, um server bot Megaman já deve estar. Tá pin... Já deveria pensar, né? os bônus estão aqui. Mas ele não. não é muito inteligente. Bichinho também. Não, sério que não tem nada. Ok. Eu não tô conseguindo abrir a porta. Eu tenho que ir pra cá Desculpe de chamar Tão depressa, Mega Man Não é tão depressa, mas é assim De chamar assim do nada, né? Eu tem algo que ele gostaria de dizer pra você Escute o que ele tem a dizer Ok? Então você é o Mega Man, hã? Huh? Tão jovem ainda Você e sua parceira Tiveram sucesso em explorar ele é proibida você fez muito melhor do que eu. Mesmo com todo o meu dinheiro e preparações. <risos> Já chega de falar. Falação. Você vai perguntar pra ele ou não? Ah, sim. Bem. Hum. Como você vê, Megaman. Man? Gostaria de te pedir para encontrar e recuperar as chaves para a mother Me desculpe te arrastar para isso, Megaman. Mas se não nos apressarmos os piratas, provavelmente vão encontrar as chaves antes de nós. Você vai nos ajudar? Bora, né? Pro jogo continuar. Bem, agora está decidido. Eu gostaria que você vá para o vilarejo pock na Ilha Manda, ao sul daqui. De todos os assentamentos que tem uma chave, o vilarejo pock é o menor. Eu acho que será o primeiro alvo dos piratas. Assim que você encontrar uma chave, por favor, traga de volta para a Sonfer Button. Nós temos uma melhor chance de guardá-las aqui. É, Mantê-las fora né, do alcance dos piratas aqui. Obrigado, Mega Man. Boa sorte. Ok. Mais tais chaves. Eu acho que são quatro chaves. Quatro. Nossa, tem uma parede invisível que eu não consigo pular. Oh, 200 Zne. Né? Deixa eu ver. Aqui é onde vai ficar as chaves? É, são quatro. Quatro pilares, quatro chaves. <risos> eu me cansei de esperar por você voltar, então eu vim aqui. Eu estava escutando o que vocês estavam falando, me desculpa. Então, vamos pra Ilha Manda? Ah, eu vou dar uma olhada no mapa. Volte para o Flutter quando você estiver pronto pra ir. Vejo você no Flutter. Ok. E... Vou pegar o elevador aqui. As caixas que eu posso dar uma interagida aqui. E tralhadores. Ah... Eita, tá ali dançando, como sempre. 6800N... E aqui, have the gear. É bem fácil de deixar passar esse item, ah, por causa da câmera. dinheiro e aqui, deixa eu ver. Tá, ah, nada de interessante. E tem um vendedor. E aqui em cima tem um server bot. A mira tá pegando nele. lá vamos ver o que eu posso comprar aqui é partes para dead armor reduz o dano é em 25% recebido né caramba mas é 15 mil caro vou pegar uh, deixa eu ver ataque um energy 2 Vou pegar esse aqui, eu vou pegar logo eles todos. Itens, Bionic Parts, ah. Long Barrel. Vou comprar essas duas coisinhas aqui, que é pra ou fazer coisas. Mas subir armas pro Mega Man. Deita. Olá. Vamos ver. Nós deveríamos ir para o vilarejo de Pockter, não é? Talvez... Vamos encontrar a pessoa que se pareceu com a minha mãe de novo. De qualquer forma, faremos o nosso melhor para ajudar o vovô e os outros. Tá, ah, vamos conversar. Reparos. Os reparos estão terminados, você pode ir lá a qualquer momento. Ok. Vamos falar de novo. Existe algo que eu quero. Eu estive pensando, precisamos de um novo refrigerador, mas vai custar mil zen. Se eu tenho dinheiro... Olha, por enquanto não vai dar não. Eu vou juntar aqui. Vamos para a sala de desenvolvimento? Vamos lá, development. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui com algumas coisas. Se eu combinar isso com a Broken Model Gun, eu posso fazer um novo item. Bora lá, Long Barrel. Machine Gun, ok. E isso aqui? Nada. Ah, se eu combinar isso com Radar Notes, eu posso fazer um novo item. Vamos ver. Isso, o teleguiado. Hum. Vamos lá, vamos pegar ele. Aumentar o ataque vai custar... 10 mil é Tá caro, hein, menina? Poxa. Ah, eu não sei se tem alguma coisa que eu possa fazer lá no andar de baixo. Agora é que ficou reparado, né? Mas eu acho que... É, eu posso entrar nesses locais. Só que não vai ter muita coisa. Motor quebrado. Talvez isso sirva pra alguma coisa. Eu ver, que era a sala de estar já tá tudo consertado. aqui tem uma cozinha né quando a gente comprar a geladeira a gente vai poder a Aurora vai cozinhar para o Mega Man a gente vai poder pegar comida né para você se recuperar durante a batalha é bem interessante tem um banheiro eu acho que por enquanto aqui não tem nada é. Banheira quadradinha. O andar de baixo. É, o andar de baixo não sofreu danos, né? Ah, deixa eu subir. Deixa eu subir de novo. Ah, ok. vamos nos mover para o vilarejo Hipóquitei ao Sul, né? Aqui, Ilha Manda. Beleza, e aqui a gente tem ruínas opcionais para a gente fazer e... Seguir história. Olha o Cerverbot brincando aqui. Tô meio triste. Eu vou fazer as ruínas opcionais se eu conseguir entrar. É, eu consigo. Aí eu sigo história depois. Vamos, Vamos lá. Cadê Uh, deixa eu equipar os itens que eu comprei. Epa, epa. Buster Parties. Uh, uh, deixa eu ver. Ataque mais um. Energy 2. Energy 2. Rapid mais... Vai ser bom. Opa! Soltei ali sem querer, né? Ok. Tem muito bichinho aqui, hein? Ah, esses daqui com escudo. Já tem eles. Tá, arranco, dá para arrancar o escudo deles com lança-mísseis agora. Excelente. Ah, tá, cupo de energia não precisa. tem muito bichinho. É. Só quero pegar o dinheiro. Só quero dinheiro. Quanta coisinha caindo no chão. Eu não tô conseguindo pegar. Ah, vou ignorar esses bichinhos, senão eu vou ficar a vida toda aqui. Eu consigo o dinheiro ah, explorando as ruínas dos meus enes. Porta aqui e outra aqui. Nossa, tem muitas portas. Ah! Saiu? Ok. Ah! É uma armadilha. Hum... Parede dessas. Sabe o que a gente precisa pra abrir aqui? É claro, a broca. Ou oh, a granada gigante, né? E sim, a broca a gente pode pegar ela logo em breve. Inclusive, a Broca ela pode ser usada para lutar contra alguns chefes e a Broca ela é bem... O que eu posso dizer? Ah, ela quebra os chefes, literalmente. Você drena a vida de alguns chefes muito facilmente. Não são todos, mas alguns. Facilita muito e fica sem graça. Tá. Ah, é. Nesse jogo você pode ficar em chamas, né? No jogo anterior você não podia. Aqui você pode, e é horrível, porque a vida do Mega Man vai descendo muito rapidamente. Você ficar em chamas, e, acho que reduz, né, o dano, a, a defesa do Mega Man, esse tipo de coisa. Então você não quer pegar fogo. Existe alguns é status negativos né é, é pegar fogo eletricidade o Megaman ele fica lento e não consegue pular alto ah, tem outro que diminuiu o alcance do tiro de, do tiro dele pra zero ok esquematics bomb os efeitos negativos que o Megaman pode ter nesse jogo como um rpg mesmo Deixa eu ver, tinha uma porta pra cá, não era? Não, mas aqui eu já vi. Sim, deixa eu só dar uma olhada no mapa. Não gosto de deixar nada pra trás. Tinha aqui pra cá? Não, aqui tinha aquela parede, né? Deixa eu ver. Ah. Não, eu tô. Ah, eu meio que me perdi aqui, mas. Bem. Mesmo com o mini-mapa. Eu tô falando aqui e eu acabo esquecendo. Né? Eu, eu vi... Ali. Deixa eu ver. Aqui, aqui tem um bichinho. Aqui tem alguma coisa. Aqui é a entrada. Ops. Eu sem querer eu aperto o triângulo né, pra sair do menu, eu fico apertando e o Mega Man ele acaba soltando né, um o... ataque dele. Oh, quase que eu sou atingido. Quase que eu fui atingido, meus bichos. Não é bom. E a munição também é bom. Inmigo? Ah. E ele começou a andar. É. Mimic. Eu vou entrar logo naquela porta, já que eu marquei no mapa. Só pro eu. saber aqui. Não, acho que aqui não tem passagem. Não sei, vamos ver. Ó, dá pra usar o. alguma subir, mas andando também. É bem interessante Tá, aqui tem um andar que me leva pra baixo Vamos descer As ruínas se Expandem mais pra baixo Eu sei que vai ter algo muito interessante lá embaixo Acho que é um refrator gigante Ele vai servir para Trocar por dinheiro Basicamente... É, esse jogo ele te recompensa ainda mais pra, pra... Olha só quem apareceu aqui, o primeiro chefe. Por explorar, né, em questão de dinheiro. O primeiro já fazia isso, mas aqui ainda mais. Toma na bombinha com amizade. Uma... Ah. Ok, interessante A gente reenfrenta o primeiro chefe aqui Então tem um refrator gigante, olha Refrator B Esse refrator ele não vai servir Para nada no jogo assim De, de objeto chave né? Ele é para vender entra... Eu consegui muito dinheiro com ele e dinheiro é muito importante, Mega Man Legends. Desses dois, você vai querer fazer muitos upgrades no Mega Man, obviamente. Então tá, vamos, vamos voltar aqui porque ficou faltando uma salinha. Lá no primeiro andar. Do Terra. um baú ali esse baú é um mímico, né? Ah. É. Bom que ele dropa esse cristalzão aí, eu nem sei quanto ele vale, mas ele vale... Bom, né? Uma boa grana. Tô aceitando. É. Capinhos. Eu gosto dos designs do... De alguns inimigos desse jogo, eles são bem mais variados do que no primeiro então, deixa eu ver, tem uma porta pra cá E um baú aqui É o um baú de verdade? É, 2800 Denis. Tá, aqui não tem nada Tem outra saída aqui, deixa eu ver o que, é que tem Ah, é um mímico, com certeza é um mímico É um desses que solta a bomba. Okay. E o outro? Será que é de verdade também? Ou é mentira? É dinheiro? Olha, só nessa viagem aqui eu já consegui mais de 10 mil. Provavelmente 20 mil zenes. Deixa eu ver aqui. Oh, eu tô com 35 mil zenes. Foi 30 mil que eu consegui aqui embaixo. Não, não, não, não. não. Ah, Tá pegou fogo. Eu não sei se essa rolagem ajuda. É meio que um placebo, mas... Não ajuda nada, não tá pagando. Olha só a vida do Mega Man, quando ela tá descendo. Isso é horrível. Olha lá. Caramba. Notas mecânicas 2. Contém detalhes... Detalha, é, é. Contém... Notas detalhadas sobre o maquinário, talvez a Row possa entender. Ok. É... O problema de você pegar fogo, que é, aliás é o atributo... Ah, acabar municendo. Ok. Uma das coisas mais perigosas desse jogo... É que, bom... Você vai ter resistência né, a esses elementos. Mas por enquanto a gente vai sofrer um tiquinho. Olha, acho que eu vou fugir dele. Ai meu Deus do céu! Que susto! Esse aqui é ser um baú comum. Pera aí, eu desequipei. Acabou a munição, agora que eu parei pra perceber. Eu simplesmente desequipei no menu e não tinha percebido. Agora é muito mais fácil desequipar e subir armas no, no menu. É só com. Um... abrir o menu, apertar um botãozinho e pronto. Você não precisa ficar clicando no menu e depois em outro e mexendo na lista qualidade de vida é uma coisa muito boa e o negócio me seguindo aqui sai só... 2.500... Ennis. Olha só, tô ficando rico hum. Eu já posso comprar a armadura depois ah, Aqui, ó, leva pro outro lado das ruínas Mas, já exploramos ela totalmente Não precisamos mais dela Bom, tecnicamente, não Por que tecnicamente? Se eu não me engano, nessas ruínas é... Aparece um inimigo raro bichinho dourado e ele dropa muito dinheiro dá pra farmar dinheiro com ele tipo ficar rico muito rapidamente muito rico mesmo Por ele, porém ele nem sempre aparece porque os inimigos, eles, como que eu posso dizer, eles são aleatórios quando você entra nas ruínas dependendo do padrão de inimigos que aparece acho que existem três padrões diferentes nessas ruínas aqui você pode encontrar esse bichinho dourado em uma dessas salas... Eu não sei se é nessas ruínas. Eu acredito que... Seja. Quando esse baú aparece aqui... Tenho certeza que não é a, a configuração ideal. Esse corredor, ele deveria estar com sapinhos verdes pulando aqui. Pra encontrar o bichinho amarelo, né? Pra ter mais chance de encontrar ele. É, não vem ao caso aqui. Né? Bom, agora que eu tô com muita grana tenho que, eu tenho que ir pro vilarejo Ipoctê. Só que agora vai rolar cutscenes e tal. Eu não queria legendar os vídeos de hoje, mas bora lá. The blue fellow's here. You've got the electronic jammer set up, right? Yes, Miss Tron. Let's see. The voice synthesizer is all set. Okay, begin Mega Man Special Plan 3. Do you think it will work? Maybe it will. Maybe it won't. But that doesn't mean we won't try. Yes, Miss Tron. <laughs> all right, then. Let's have some fun with Mega Man. time no see, Mega Man. <laughs> I had a feeling I might run into you here. You're looking as good as ever. Well, as good as you can, considering how that good for nothing blonde treats you. What do you mean? When I ran into Miss Blondie, she told me all sorts of things. Like how she's glad she doesn't have to go out on digs with you. Do you think that's fair? She gets to relax while you run around getting shot at. Don't you think that's a little strange? Well, I, uh... Wait, there's more. Haven't you ever noticed that she's keeping some of the money you give her for weapons development for herself? She's skimming off the top and you don't even realize it. What? Skimming? She makes you all sorts of equipment and weapons, right? Do you really think it costs that much? You really are sick, aren't you? She was showing off how much money she saved by stealing from you. Ro would never say those kinds of things. How can you be so sure? You can't judge a book by its cover. She might look sweet and innocent, but how do you know what she's really like? <laughs> Looks like it's working. Who'd have thought? Oh, I was hoping you wouldn't find out about that, Mega Man. What? Roll? But I guess it's too late to try to hide it now that Tron's told you. Don't worry about me. You don't need to come back. You could team up with Tron. Uh, roll? What? I don't want him either. Well, me? If he gets on his hands and knees and begs me, I might consider it. You really don't care if I have him? Me? No, not at all. B but Right. Just get through with him. OK. Batala conta troita. Olha só o que ela fez comigo aqui. É, seria muito sábio eu ter comprado a armadura, né? E eu não comprei, eu tava com grana. Desculpa, Mega Man. É. A Tron está usando o um modificador de voz para fingir que é a Rona. né? Mega Man achar que a Ron não gosta mais dele. É claro, a Tron gosta do Mega Man. Ela vai começar a girar destruir as casas. Ah, não. Ela está destruindo muita coisa. Eu vou ter que fazer doações para reconstruir essa vila. No primeiro jogo e o dano que foi alto dessa vez. ah, Acabar morrendo. Vamos usar um, um próximo desse aqui. Suddenly got cut off. Huh? What is it, Mega Man? Uh nothing, Roll. I knew you'd never say things like that. Say things like what? Are you okay, Mega Man? You didn't get hit in the head or anything, did you? Guess what's for dinner, Mega Man? It's your favorite pizza. Really? It's been a while since we had that. Uh-huh. I even managed to find oh, well, pizza you without pepperoni. A right. It was a That's good, a good idea, idea, but it <laughs> looks like their faith in each other can't be broken. Look at him! Talking with her like they don't have a care in the world! Made a fool of me again! You little you <gasps> What is it, Mega Man? Oh, nothing. Let's go. What was like the madness throne? I said let's get out of here. Eu quase sinto pena dela. Ela não vai ter o amor correspondido. <risos> até porque ela usa truque sujos. Bom, é o seguinte, eu até poderia avançar ali, né? Pra falar com a, com a prefeita da cidade e conseguir acesso à a, a primeira dungeon, né? A primeira grande dungeon. Mas eu acho que eu vou voltar pra comprar aquela armadura porque. A trombone ela me deu o trabalho aqui, ela machucou. <risos> E eu tenho certeza que o chefe vai ser um pouco complicado. O chefe não, né? Porque eu vou tentar dar uma quebrada nele, mas... Por enquanto eu vou parando por aqui, meus amigos. No próximo vídeo, vou mostrar aí pra vocês a... como é que é a primeira grande dungeon. Ela é bem interessante, ela é... tem uma temática bacana. Ela deixa de ser aquelas dungeons genéricas que tinha no primeiro jogo. Então, vamos dar uma olhada nisso no próximo vídeo. Beleza, então, amigos... Eu sou o Açú, vou ficando por aqui. link do meu canal vai estar na descrição. E a gente se vê aí numa próxima sexta-feira, amigos. Até mais. Tchau, tchau. Falou.